Acordar cedo não é bom, não. Acordar cedo não é bom. Mas acordar cedo com a sua amiga chorando por causa de homem é pior ainda. Hein, mãe? Sabe o boy da Paula? É. Colocou relacionamento sério hoje no Facebook. Com ela? Não, com outra menina. <risos> Tô rindo, mas é triste, é triste. O namorado da minha amiga colocou relacionamento sério com outra menina hoje no Facebook. Mas como assim, gente? Como assim, Brasil? Tem menina que namora sozinha, sabia disso? Tem menina que namora com o boy sozinha, porque o cara não namora com ela, não. Ela que namora com o boy, mas ele não. Vou explicar mais ou menos a história pra vocês. O cara era aquele tipo de cara que nunca cagava, mas também não saia da moita, sabe? O cara foi até sincero com ela, cara O cara foi até sincero, amiga O cara foi até sincero contigo O cara falava pra ela, olha A gente tá junto, mas a gente não tem nada Porque o cara não deixava ela em paz, entendeu? Ela postava uma foto, ele reclamava Ela conversava com as amigas, queria sair com as amigas Ele reclamava, mas a gente não tem nada Falava, amiga, pelo amor de Deus Esse boy tá de patifaria contigo O cara foi esperto demais O cara foi esperto, mãe Ele falava assim, ó o que ninguém sabe, ninguém estraga. <risos> não caiam nessa, garotas. Gente, mulher, entende uma coisa. Quando o cara fala que é melhor não assumir o relacionamento, pode ter certeza que tem... Tem coelho mato. Ai, a gente tá junto, mas a gente não tem nada. É porque o cara quer pegar outras mina, entendeu? Ele quer pegar outras mina, gente, não adianta. Ele quer pegar outras mina e não quer ficar com a consciência pesada, entendeu? Aconteceu isso comigo uma vez, já aconteceu isso comigo uma vez. Eu tava curtindo ficar com o crush. Aí eu coloquei o crush contra a parede. Falei, pô, o que que nós tem? A gente tem o quê? Nós é amigo, nós é ficante, nós... Nós é encrochada. Nós é namorada, Do que não é? Não... Vamos deixar rolar, deixa acontecer naturalmente, ele falou. Assim, ó, fico com você, você fica comigo, entendeu? Mas sem compromisso agora, não tô pronto. Pô, mas vamos continuar ficando, entendeu? Amor, já comecei a atualizar meus contatinhos na mesma hora. Porque vocês, homens, pensam que nós mulheres é iludida, mas não, querido. A mulher consegue ter 20 contatinhos e tratar os 20 como único. Não se iludam, não, viu, irmãos? Mulheres, abrem o olho pra não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a minha amiga lá, Paulinha. Ai, Paulinha, desculpa. Tô explanando aqui teu nome, cara. Acordou hoje com o boy dela com um relacionamento sério com outra menina. E até antes de ontem tava com o boy. Vocês verem. Tem cara que é fila da puta. Meu conselho de hoje pra vocês, com essa cara de sono, acabada, chapada. Porque eu fiquei chapada pela minha amiga. O conselho da Laís Oliveira pra vocês, posso até estar errada. Que que é isso, gente? Hoje não. O conselho da Laís Oliveira pra vocês, posso até estar errada, mas eu nunca estou errada. Eu nunca estou errada. Mulher, se você estiver ficando com o boy o boy chegar em você e falar pra vocês, olha... A gente, não tem nada, mas se você quiser ficar só comigo, tudo bem. Meu amor... Segue o baile, gostosinho no azeite, pelo amor de Jesus Cristo, não fica atrás desse boy, não. O cara realmente gosta de você, se o cara quer ter alguma coisa séria com você, ele vai te assumir pro Brasil, gata, ele não vai te esconder do Brasil. E homens, pelo amor de Deus, você quer ficar na vida da mina? Fica. Quer sair da vida da mina? Saia. Mas não fica na porta não, meu amor, que atrapalha a passagem? Fica de boa, amiga, fica de boa, porque sexta-feira já é amanhã e nós tá como aqui, ó. Só vou mostrar pra você, ó, ó, ó. Tem a vermelhinha, tem a azulzinha, tem a verdinha, é a tem a amarelinha, tem todas as cores, minha parceira. E pra não ficar faltando nenhuma, minha parça, Tem a Little Devil, a rosa. A gente vai estar tá como sexta-feira, querida? Vai ficar sofrendo por causa de macho quando a gente pode sair, bebê? ficar com a língua rosa? Ficar com a boquinha rosa? Então fica tranquilinha que final de semana a gente vai estar tá gostosinho no azeite, né, mãe? Fala aí. É, é, é. <risos>